Professora, rápido! Professora! Gentileza, rápido! Vamos retornando novamente. É, estamos aqui encerrando o nosso período letivo. Quero chamar aqui meus amigos, bom de Gerôcio Professora! Professora! Professor, suspende que tudo! Dona Tereza! A você, a obrigada, a festa. obrigada a todos! Dona Tereza, todo, a todo mundo um presente. As mãezinhas, pode a se, se aproximar, por favor! Todos. Olá, senhora vai. Lá, palestra, tem, né? vai muita saúde a cada um vai de Vamos lá, nós, né? vá, a senhora também. Nosso amigo Vaca vai ter esse encontro, bem quietinho. Bora, vai. Todos que aqui estão presentes, os amigos que vieram animar fé, as famílias. Então, estamos encerrando o nosso período letivo de 2013. Vamos ter uma reunião no dia 19, 8h30 da manhã com os pais também da DOC. E avisar que em janeiro os pais têm que comparecer lá no é, Inespec 2 para fazer a rematrícula. Não é janeiro. automática. Quem não comparecer, que a concorrência é grande, viu? Só são 56 vagas. E tem 200 inscritos. Não deixem de entrar em contato e as aulas vão ser nas aulas dia, uh, a primeira segunda-feira de fevereiro. E vamos fazer o possível, para assim como o dia de hoje, tão feliz, continuarmos o nosso trabalho. E qualquer necessidade de documentos ou falar com a escola, vai funcionar lá na rádio, durante um o mês, mês. Certo? Chegar aqui o prédio vai estar feito.